Cadê <risos> e aí gangue do mal? Beleza? Ó, segunda parte aí do vídeo. Vou falar rapidinho. Eu sempre falo que vou falar rapidinho, mas nunca falo rapidinho. O que, que eu vou falar aí, ó? <risos> é, <ué? risos> sempre esqueça. Não é frescuria não, é não, tá? É, mas assim. é uma nega. Ó, não, antes eu vou mandar um.. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo gordo. <risos> Ele pediu um beijinho. O filho dele é meu fã. Giovanni, ó Fala pro seu pai comprar um carrinho pra você aí E trazer que eu te ensino a montar Um carro velho, hein? Carro velho, carro velho, tá bom? <risos> que ele adora Ele é todo limpinho, né? Vou botar o terror nessa garagem dele aí Deixar tudo meio lá de graça ele, é, ele que me deu o apelido de Bidu, hein? Fernando Gordo Silva Veículos se quiser comprar um carrinho Vai lá na agência dele lá que você Muito é Você só não sai de lá com o carro se você não quiser Que tem carro que você quiser, tá bom? Quem mais? A vida de qualidade. Quero mandar um beijo pros meninos lá onde eu trabalho na loja. Sei da vida de todo mundo, hein? Bailarino, bailarino. <risos> vai no, no. No carnaval beijar homem. <risos> Pedrão. <risos> Pedrão saiu da loja. Sai da lá, arrumei emprego. Foi no, trabalhar no mercadinho, faliu o mercado. Comeu tudo as coisas do mercado. Faliu o mercado. Alex, Pensa no cara chato. Meu Deus do céu. Mas ele é legal, eu gosto dele. Ale, ó, tamo junto. Beijo. É meu fã, Ale é meu fã. Rafael, fala da vida de todo mundo, bicho. Misericórdia. <risos> Pensa num cara zica. Chato também. <risos> Leandro é meu parceiro, Bahia. Tamo junto. Eli, beijão pra todo mundo, tá bom? É o gato subindo suas <risos> pernas. Esqueci alguém? Santorini. Ah, todo mundo. Ah, tudo se lascar. Os caras <risos> me aturam lá. O que mais, irmão? Fala aí. Ah, sobre os ao vivo Ah é, minha mulher agora quer que eu faça ao vivo Vou ter que tomar uma antes Pra dar uma animada, pra falar besteira E tirar dúvida, né Muita dúvida tá. Como é que pode ter tanta dúvida assim Ah, eu quero falar outra coisa também É o seguinte Um monte de gente fica perguntando pra mim no, no, no, Nas perguntinhas assim Bidu, dá pra fazer no sei em que Eu não sei Não sei porque eu não fiz Só faço no gol eu só tenho Gol e Chevette Então o que eu queria que vocês entendessem É o seguinte Usem a ideia A ideia Pega a ideia Aí vocês vão lá no carro de vocês Desmonta lá O que eu estiver fazendo E vê se dá pra fazer A mesma ideia Eu não sei A turma pega e fala assim Dá pra fazer O que, que você está aí fazendo? Dá pra fazer Que nem um perguntou Se estava fazendo um paliquê Eu não sei como é que é o sistema Usa a ideia Entendeu? Pega a ideia E faz Tá, de quarta-feira Quarta-feira, 8 horas da noite Oito, 9 horas da noite Ao vivo pra tirar do... Mas se eu tiver de bom humor, hein? Se eu não tiver, duas... também não vou entrar, não Bom humor, é só tomar um, você já tá lá Tá já. bom? Hoje eu tô meio de mau humor Por quê? Tô fazendo umas coisas ali no meu gol, não tá dando muito certo, não mas... <risos> <risos> ah, Tô colocando o radiador Ó, você vê a ideia Tô colocando o radiador debaixo Onde era o tanque, assim, ó Lá debaixo do carro ah, vamos ver se Deus. vai funcionar GP. Os encanamentos, com aqueles encanamentos tigre lá de água quente <risos> <risos> Achei na caçamba Achei a merda que vai ficar Vai funcionar, filho Vai funcionar vai ver só, se não vai Primeiro não vai vamos... oh, Ah, vai uhum. sair um vídeo aí falando do meu gol, hein Por que que meu gol só anda no guincho, né amor? É Vai sair ou não vai? Vai Vai sair um vídeo aí Vocês vão ver se é uma merda que eu vou fazer agora, hein Tá bom? Mais alguma coisa aí? Meu? Ah, eu falei que eu ia achar uma pinça de freio aí, mas eu não tive tempo. Bicho. Manda, ah, manda beijo pra galera de todas as cidades aí. Rapaz, tá... tem negro de longe que me assiste, hein? Brasil inteiro. E é cada sotaque, né, que eu passo o WhatsApp pros caras. Ah, que eu me cago de dar risada. Louco pra tirar um sarrinho, mas é, é legal, viu? Sei que vocês também tiram a sala do meu sotaque, né? Mas o melhor é lá do sul. Puta que pau, o sotaquinho legal desse cara, né, mano? Mas bate. Vende, vende, vende. Como é que é? É muito legal. Tá bom? Falei pra caralho. Tchau. Beijinho. Beijinho do Bidu. Pau no seus olhos. Tchau. Voltou, Carreg é... fui descarregar o cartão de memória que encheu, 2 GB só, pera aí, 2 gigas só tá sendo pequeno, não sei se limpa mais ou suja mais, beleza, temos um cubo, para ver tomar café, temos um cubo, certo, agora o que a gente vai fazer, fabricar o suporte da pinça. Aqui, ó, que vai soldado aqui, certo? Esse é mais ou menos difícil O que, que nós vamos ter que fazer aqui, ó Vou mostrar para vocês Desmontar essa pinça aqui Essa daqui é bem facinho de desmontar oh, Filha da mãe, safada <risos> Ó, essa pinça aqui é bem facinho de desmontar, certo? Não é, meu? Tá parecendo um restart Ó, soltou esses dois pininhos aqui, ó um pininho tira essa cruzinha aqui do meio que trava as pinças para não ficar fazendo barulho. As pinças não, as pastilhas soltou o pininho, desmontou. O que foi? Isso daqui. Não, isso é lixo. Ó, aí o que, que eu vou precisar? Ai. Só e cara, esqueci de soltar essa travinha aqui de trás. Cadê a chave de fenda, amor? Pega esse aqui. Soltei a travinha aqui atrás. Ó. Suporte. Certo? Suportinho da pinça aqui, ó. Todas as pinças ela desmonta assim, tá? Aí vocês vão ver que ela tem essa cavinha aqui, ó. Ó. Que é aonde ela fica bem centralizadinha aqui no disco, ó. Ela vai ficar assim: centralizadinha aí você me pergunta como centralizar ela aqui aí que tá o pulo do gato entendeu vou te mostrar agora como fazer para centralizar ela para chegar aqui atrás para poder soldar o suportinho aqui certo do outro lado eu já fiz mas eu primeiro vou mostrar aqui para vocês deixa eu tentar eu vou tentar deixar esse eixo numa posição. melhor. Como que vai ser essa posição agora? Hein? Assim, talvez? Assim? Ah! Estouro! pro norte legal legal sim ó deixa eu tentar dar uma viradinha aqui melhor agora que tá como centralizar esse esse troço aqui ah, outra coisa também você tem que apertar bem o cubo aqui ó para ele não ficar rodando aqui tá bom ó hum. Aperta bem, para isso aqui ficar mais travadinho, ó. dá até para apertar um pouco mais. Tá vendo? Tá. Deixa eu travar essa merda aqui. Pode falar merda. merda. Deixa eu travar esse eixo aqui. para ele não cair. Ficou bem travadinho? Então agora nós vamos centralizar esse bichinho aqui. ó Como que faz? Vocês pegam aqui ó, o suporte da pinça que vocês vão usar aí, tá? Aí vocês marcam aqui, ó. Pum, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. Marquei aqui. Aonde eu quero centralizar, tá vendo as marcaçãozinhas? E aí o que, que vocês vão fazer? Centralizar. Quem tiver uma outra ideia, pode comentar aí embaixo e deixar, Bilu, por que você não faz assim para centralizar? Eu fiz assim, tá bom? O que, que nós vamos fazer aqui? Fita crepe. Cola a fita crepe aqui. Cola a fita crepe aqui. Uma só não. Um monte. Vai colando fita crepe, mano, até esse esse suportinho entrar aqui forçado. Entendeu? Até o suportinho entrar aqui forçado. Eu já tenho uma aqui, ó, que eu usei do outro lado. Certo? Ó. Não usa muito não, ó. Acho que usou umas 10 camadas, 12 camadas aqui. Tá bom? Aqui você usar de um lado, você pode usar do outro lado, não precisa ter cola aqui ó. O que você vai fazer aqui agora? Tá vendo que ela entra forçadinha? Você vai conseguir se ela Você dá uma batidinha Pra ela encaixar bem Pra ficar bem encaixadinha, bonitinha Certo! Não sei nem o que eu tô procurando aqui, mano. Ó Agora aqui Tá vendo aqui? Centralizei O que, que nós vamos fazer aqui agora? Tem que fazer o suportinho aqui, ó Pra você soldar lá atrás, certo? Ó soldou aqui ó já era tá feita a bagaça Puta, eu esqueci de falar um trem aqui mano Vou falar agora sabe o que pessoal ó esqueci de falar uma coisa muito importante pra quem anda com o carro bem rebaixado esse cubo aqui pode jogar o e a, a a espessura do disco que não aqui aqui aonde que ele vai no cubo vai jogar ele para fora ali coisa de meio centímetro vai jogar a roda para fora para vocês compensar isso que jogou para fora para não pegar no paralama ali se tiver no limite já se o cara andar altinho ali não vai ter problema vai jogar ou tem duas alternativas ou tirou o offset da roda ah, Bidu, minha roda já é feito offset. Não tem problema. Tira da ponta de eixo, ó. Tá vendo a grossura dessa ponta de eixo aqui, ó? Ó. Tira daqui, ó. Pode tirar a metade aqui. Ó. Ele vai voltar na posição original. Tá bom? Desculpa, eu não lembrei lá na, no começo. Na hora que eu fiz isso. Então, vamos lá. Voltando aqui. Centralizei aqui o, o danadinho. Certo? Centralizei. Agora o suportinho. Como eu cheguei nesse suporte? Peguei um pedaço de ferro. uso um ferrinho meio grossinho, tá, pessoal? Ó, isso aqui, ó, tem quase. Cadê a trenda É meio centímetro, não, um centímetro tem isso aqui, ele é bem grossão, tá? A estrutura, né? Eu vou mostrar pra vocês com esse mais fininho aqui, como é que tira essa medida, mas usa um grossão aqui pra ficar bem legal, tá? Como é que chega nessa medida, ó? Vocês colocam aqui, tá vendo que ele é mais fininho, não vai dar legal? Vocês colocam ele aqui, hein? certo? E aí vocês vêm aqui por dentro, ó, e marcam. Ó. Oi amor Uma espada? Pra quê? De lutinha com quem? Tá vendo? Pera aí amor, daqui a pouco eu faço Espada Pai é isso aí Tem que participar, tá bom? Ó O que, que eu fiz aqui? Eu tirei esse moldezinho aqui. Então, através desse molde, olha lá, não sei se vai dar pra ver legal, ó. Tá vendo ali, ó? Através desse moldezinho, eu já consigo chegar aqui, ó. Ó, nos dois furinhos aqui, ó. Que é onde vai, vai ser feito o, o suportezinho. Deixa eu travar a aqui pra tentar mostrar. Tá vendo lá, Ó, ó. Essa câmera aqui, ela é meio esquisita, bicho GoPro, certo? Olha lá, ó, tá vendo lá dentro? Aí eu venho aqui e marco aqui Marco aqui Fiz aqui Fiz aqui Certo? Quando eu tirar aqui, ó Já tem um suportinho, tá vendo? É basicamente igual esse aqui, ó Olha lá eu só dei uma diminuidinha nele, ó. Aí você vai dando acabamentinho até na onde você conseguir chegar, ó. Certo? Tem o suportinho. O que que eu faço aqui agora? No suportinho. Vou catar a lixadeirinha aqui. Corto. Tá gravando ainda? Tá, não enxerga. Corto aqui assim, ó. Aí eu vou dando acabamento. corta aqui, corta aqui. Aqui... Esses dois furinhos, vocês vão furar com uma broca 9mm e fazer uma rosca M10. Certo? Pego o machinho aqui, ó. Cadê meu macho? Cadê meu macho? Ficou esquisito, né? Aqui, ó. Fiz um furinho 9. Vamos dizer que esse aqui é o um furinho 9. Aí eu vou lá e faço a rosca aqui. Certo? Temos uma rosca. M10 e um suporte, certo, deu para entender legalzinho né, vai dando acabamentinha, pá, bonitinho, chegamos nesse suportinho, centralizamos o furico. centralizamos, pá, fizemos o um furo, agora o que que eu faço? Pego dois parafusinhos M10 E parafuso suportezinho aqui Dois parafusinhos M10 Parafusinho aqui Durei achar o filho da marca. aqui Parafusei aqui Chave apertei aqui comigo. Entrou o torto, ó. fiz entre torto. Aí, ó. Filha da mãe. Acontece, hein? Vocês veem que ele não é fácil. Aqui. Parafusei O nosso suportinho aqui Entendeu? Aí o que, que eu faço Vem aqui, onde eu centralizei ele Bem bonitinho Certo? E Soldo Soldo aqui Acabou é isso aí, depois é só montar Entendeu não? Deu pra entender legalzinho? Soldei aqui, ó pá. Pontinho Pontinho, soldei Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês Do outro lado como é que ficou, entendeu? Ele já soldadinho Bonitinho, dado acabamentinho, certo? Ó Mentira. Hein? É pesado. Por caralho. Pode falar palavrão, meu. Deixa eu te mostrar aqui de vocês. Ó. Oh. Segurando, hein? Tá vendo o suportinho? Soldadinho, bonitinho. Capricha bem na solda. É isso. Depois é só montar. Tá? Eu vou... Peraí que eu vou descarregar o cartão. Já volto.